Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo com vocês, para sempre trazendo ah, alguma coisa de novo. Daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo com a professora Hermínia Maricato. Essa é uma grande senhora que vai conversar conosco. Fique atento, chama a tua turma, né? porque fazer perguntas para ela, né? que ela é a nossa maior especialista em questões habitacionais que esse país produziu. Não se esqueçam, vocês sabem, nós estamos em todas as mídias, né? tem boletim pelo WhatsApp, tem boletim por e-mail, estamos no Facebook, no YouTube, onde você vê melhor do que no Facebook os nossos vídeos e a gente está no Twitter também e a gente, para sobreviver, nós precisamos da colaboração dos nossos leitores. A assinatura solidária é o que nos sustenta. Então, vocês entrem aí no Catarse, se inscrevam. Né? Em todas as páginas do Diálogo do Sul tem lá, apoie. Você clica ali, entra no Catarse, se inscreve e colabora com aquilo que couber no seu bolso. Daqui a pouquinho estamos de volta. Então, pessoal, como anunciamos, aqui está a professora Hermínia Maricato. Eu a conheci quando ela era secretária de Habitação né, na gestão da Luísa Erundina. Né? Que falta faz a Luísa Erundina, né? Ela ainda tá aí na luta, né? Tá, até, até somos muito amigos, né? Ah, desde o tempo em que ela era militante da, da, de ação social na ah, periferia não, de São sei. Paulo. E aquilo foi uma experiência fantástica, Como? né? Conta um pouco o que foi aquela experiência. Olha, ser colega de um Paulo Freire, ele tava na educação, né? de um Paul Singer que tava no planejamento, de uma Marilena Chauí que tava na cultura, hum. de um Gregório, Lúcio Gregório, e Paulo Sandrone que estavam lá. Ladislau Dobro que tava organizando a <risos> Foi, foi realmente, eu estou, claro, esquecendo o nome de muita gente, foi maravilhoso. Agora, foi um governo, primeiro governo de uma mulher de esquerda em São Paulo, São Paulo é esse país aí de... de conservador sobre muitos aspectos né? mas é a maior capital de qualquer estado do brasil sim. em população assim ah, é, é o terceiro orçamento do brasil é. então, tem mais Maranhense gente... aqui do que em são luís, é, deve... é verdade, Realmente... tem mais cearense aqui do que em Fortaleza então uh, foi incrível, uh, foi uh, pesado a uh, minha secretaria, ela era ocupada pelos movimentos de moradia, semana sim, semana não, era no prédio Martinelli e o pessoal vinha com, eu costumo brincar, cachorro, papagaio, colchão, não é? Se instalar lá e se não fosse isso, eu, eu realmente sempre digo, talvez as coisas não saíssem e não saíssem de forma tão impressionante, porque nós iniciamos ali um programa de moradia com participação social, muito, muitos dos nossos projetos, o povo construindo, a prefeitura, motivar, o sistema de exatamente, a prefeitura entrava com terreno, recursos para comprar engenharia com, materia com os projetos, e aí inicia, inicia não, porque isso já tinha no Brasil outras experiências, assistência técnica de arquitetos, engenheiros, advogados e assistentes sociais, ao movimento social, elabora um projeto, já tem o terreno, e aí a prefeitura entra progressivamente com recursos para a compra dos materiais. E isso gerou um programa de alta qualidade arquitetônica, construtiva... E do tamanho que os caras queriam, né? E o bolso, sim, qualidade... <risos> e barato. É um projeto que depois foi replicado em vários lugares do país, mesmo em São Paulo, por outras administrações. Nós iniciamos também a urbanização de favelas, que o Rio de Janeiro e Recife já tinham mostrado o caminho. É, mas eu estou falando da minha área, né mas a gente poderia falar da área de mobilidade, educação, saúde, que nós tínhamos lá o Néder e o Eduardo Jorge, enfim. E onde, se, onde começaram a funcionar os conselhos de saúde na é, cidade de São Paulo. As, as hortas nas creches. As hortas nas creches. Comida, a, a, comida fresquinha nas creches. Né? Exatamente. <risos> e, e essa coisa do, da, de, uma, de uma política nos hospitais que era... Nova, né? Eu me lembro Eu tenho uma amiga, o Vilela Villela Que foi diretora do Hospital do Campo Limpo Ela conta histórias incríveis De mudança na estrutura De acolhimento das pessoas Eu né? me lembro disso No Jardim Miriam, ali no Grajaú Nossa, eu visitava, percorria aquela coisa toda E a nossa querida Luísa, Que era uma guerreira, gente é uma... é uma guerreira. É uma, guerreira é, é, é. Né? uma mulher que passou dos 80 anos e continua militando, deputada federal incansável. Eu, depois das duas experiências de vida pública, me recolhi um pouco. Eu, eu não tenho, não sou não tão forte para aguentar esse, essa disputa que tem é, pelo. Pelas ideias e pelo poder, obviamente. É? Para quem vai para cargo público, é, fatalmente você tem que enfrentar processos injustos. Não é? Ontem mesmo eu estava falando: quem nos defende das injustiças do sistema de justiça? Não é? E, é, claro. Pois é, quando a mais alta corte, cara. É, quando a gente. Desaparece. É. Eu. Claro, tive muita ajuda, pareceres de juristas muito importantes, famosos, mas é, que não me cobraram, teve inclusive vaquinha dos nossos companheiros que trabalharam na Secretaria de Habitação para nos eu defenderem. Mas, mas eu acho que tem gente que é mais preparada para essa guerra do que eu me considero. Mas eu tenho uma outra, uma outra lembrança sua, né, que foi nas conferências da cidade. Eu estava em Rio Claro assessorando o Cláudio de Mauro né, e foi a única cidade que fez realmente como devia ser feito. Conferências em cada bairro, toda a população se juntou para discutir quando chegou a conferência da cidade, né? Tinha 3 mil pessoas e você estava lá. Pois é. O, quando a gente criou o Ministério das Cidades, a gente tinha essa utopia de dar relevância para a questão urbana no Brasil, porque a questão urbana nós temos 85% da, da, da população nas cidades. Pois as cidades Aqui... ainda não, elas não são um tema de primeira grandeza, na na agenda política brasileira. Estado de São Paulo, a urbanização é 90%. Exato. E nós, no Ministério das Cidades, com a, sob a, a batuta do Olívio Dutra, que é o, outro grande estadista, é, uma pessoa inquebrável, não é? o, nós consti, construímos três níveis de participação Uh, que culminaria na Conferência Nacional das Cidades, que daria diretrizes para o Conselho Nacional das Cidades. Ou seja, é uma... Maior é... democracia. E outro dia eu li um, um, um editorial no Estadão, entendi, dizendo que isso aí era ditadura. Que e, e, né, esses conselhos impunham suas ideias. E isso é ditadura. É, no que não é ditadura é o mercado impor as suas ideias. Isso aí deve ser correto e deve ser democrático para quem escreveu o editorial. Né? Mas o fato é que é, se a gente uh, mantivesse essa, esse, essa construção por bairros para chegar em Brasília, eu não tenho dúvida de que a gente teria garantido um novo lugar para a questão urbana no Brasil. Mas Não, o fato e tava, é, que, é democracia funcionando. É, é, Mas o fato é que é, quando o dinheiro apareceu muito, de fato, no PAC, no minha casa, minha vida, aí a democracia ela fraquejou um pouco, né? Depois é, de, é, é, é incompatível é, democracia com capitalismo. É, é aí o dinheiro é. O dinheiro público é assim, gente. Isso eu aprendi. Enquanto você está em, em condições precárias, é, sem muito recurso, e nós fomos até 2000 e pouco, sem muito recurso, aí tinha a democracia direta, orçamento participativo nas prefeituras. Depois, realmente, a partir de 2000. 2006, 2008, a gente viu aparecer mais dinheiro para obras e, embora isso obedecesse ao projeto desenvolvimentista, eu acho que houve um certo prejuízo na política urbana em relação a que obras, quais obras nós temos, são prioritárias e aonde elas serão feitas. Né? Então, na época da Copa, Olimpíadas, você tem um processo de mega obras... Que até agora não ficaram prontas. É. E, e as que ficaram prontas são muito discutíveis também. Muitas delas. Muitas não. Mas muitas Bastante, delas. Mitros... É. Essa linha, por exemplo, que leva para o aeroporto de Cumbica, não é que vai para lugar nenhum, pô. Você não desce no aeroporto. É. Essa... E é interessante que, se você pegar o investimento nas grandes obras de mobilidade em São Paulo, eles não, eles não obedecem aos indicadores de necessidades sociais. Aonde é mais necessário? Aonde as mulheres estão passando duas horas por dia para chegar no emprego doméstico? De onde para onde? Não é? Quais são as obras mais necessárias para diminuir o custo da mobilidade, a poluição e o tempo que as pessoas passam não, Isso não foi levado em consideração eu, eu costumo dizer que o sudoeste da cidade de São Paulo é uma Gotham City Parece aqueles é, cartuns do Marvel hum. Que tem trem, metrô, viaduto E tudo numa área de renda média alta Aí para São Mateus não vai... É, agora até que algumas linhas do metrô chegam, né? Capão Redondo, atualmente estão tá chegando duas linhas periféricas, mas o custo do transporte, que, por exemplo, 70% do emprego está no município de São Paulo. Então, da região metropolitana São 39 municípios 70% do emprego está No centro expandido do município de São Paulo Então, muita gente Vem de fora Repito, circula, atravessa Tudo isso Isso. Quando a pessoa vem de fora, ela paga a tarifa Intermunicipal Sabe quanto custa por mês Um trabalhador vir de fora Do município para o município Quase meio salário mínimo é. Quase meio ela, salário mínimo. Ela, ela vem de cantinas, Nossa. de Jundiaí. Ela vem de Jundiaí. Mas aqui a gente tem Franco da Rocha, Jundiaí e tá Ta Bom da Serra. Então vem todo mundo de longe. Vem todo mundo de longe. E aí, e a tarifa está mais de 10 reais intermunicipal. Isso é um absurdo. E o, o que, que o IBGE mostrou? Que o nosso povo está gastando mais em transporte do que? Inclusive. Alimentação, minha então, gente que é comida. Então, as cidades estão explodindo Muita gente de esquerda começa a se perguntar Pô, mas o povo está apático Ai, O que eu mais ouço é isso O povo está apático A reforma da Previdência foi aprovada Contrariando interesses populares A Petrobras está sendo privatizada E nós estamos perdendo uma riqueza que é do povo brasileiro, não é? Sim, mas o povo brasileiro, grande parte, está com problemas de sobrevivência no cotidiano. Sabe o que, que vai comer? Como é que vai pagar o transporte? Tem aí a, a, o IBGE, na, na, na pesquisa contínua, né, te, diz que metade da população, 50 milhões, estão no salário mínimo. É. O salário mínimo não sustenta uma pessoa. É, é. <risos> nós temos realmente é? É, mais de 40 milhões né, com, Sim, vivendo 50, com é. 400 reais per capita. Né? É, gente, é uma... muito menos que isso, aliás. É uma situação desesperadora e as pessoas Moradores de rua nunca houve tanto. tanto e a, totalmente abandonados abandonado. e perseguidos. Abandonados e perseguidos. Abandonado e, perseguido. e, e as nossas periferias, elas já têm uma história de ausência do, do Estado, hum. não é? Mas durante esse período aí dos governos democráticos nas cidades, houve um avanço dos conselhos, da das creches... Como né? é que a gente não conseguiu segurar esses conselhos? Né? Não conseguiu. É, de alguma forma, é, a, a, as forças progressistas e democráticas, elas saíram dessa capilaridade que, ela, que elas tinham uhum. nos bairros, é, nas periferias, nos bairros. Né? Eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos... Deslumbramento é a... no poder, hein? Existiu isso, sem dúvida, acho que uma cotação pela esfera institucional, pelos mandatos, pelos cargos tal, mas eu acho que a desindustrialização do Brasil pesou muito forte. A partir de 80 nós fomos perdendo indústria e o, o, o, os sindicatos de operários, eu, eu militei nas comunidades de base na, de, na década de 70, você não tinha cidadania nas periferias. Não é? Você tinha uma condição sub-cidadã, né? é, porque era a casa autoconstruída, muitas vezes não tinha água, não tinha transporte. Não é? e, e, e não só as comunidades de base começaram a trazer essa condição de dignidade, essa condição de autoestima e de respeito, mas os sindicatos eram muito fortes, eram bairros operários, eu me lembro disso. E hoje você tem o quê? Você tem um desmonte dessa classe trabalhadora e do sindicalismo. E do sindicalismo. Principalmente sim. do sindicalismo. Sem dúvida. Esse sindicalismo de resultado, né? os sindicatos passaram a se preocupar somente com a questão econômica do bolso, perderam né, toda a, a perderam articulação a... política do de base, sindicalismo de e, a, e a vinculação com, com a população, né? é. de onde eles são oriundos. Né? É. Mas Como... é que hoje nós temos realmente uma classe trabalhadora que não é mais a classe operária, por isso fala-se muito em empreendedorismo. O, a relação da produção industrial nossa é menor que a produção dos anos 60. É. A relação indústria no PIB é de 1961. Isso. E nós já tivemos uma indústria poderosa, é. forte. É. E o que sobrou não pertence mais a brasileiros. O capital entra e sai, é, entra e sai. E isso é um impacto é, internacional, né? não é apenas uma questão nacional. Né? Então nós temos uma mudança muito forte na sociedade brasileira. Para quem conhece é, cidade e território, né? a ocupação do território brasileiro mudou demais nos últimos anos. Né? As cidades de... As cidades de porte médio crescem mais do que as metrópoles, é. ou seja, é muito diferente. Sim, muito rápido. E é, o Brasil, os fluxos migratórios, eles estão indo mais para o oeste e norte, é, quando na, nas, nesses anos de grande industrialização era do, nordeste, era do nordeste para o sudeste né, e para o sul. É uma, uma mudança, uma, as, uma nova marcha ao, ao oeste, oeste e ao norte a Amazônia. Infelizmente, o, uma uh, abertura predatória de novas fronteiras agrícolas é, aí sob hegemonia do agronegócio. Agora, novamente. Então, é uma mudança muito forte na sociedade brasileira. Por isso que nós achamos que é preciso repensar o país e repensar as cidades. Sabe, um, um, as matrizes são outras e a, a desigualdade continua, a tradição é, escravista que deixou raízes profundas continua muito forte, é, mas a realidade econômica, social, ela realmente mudou muito com a globalização é, neoliberal. Então, agora nós precisamos retomar um projeto de Brasil Precisamos Como é que nós vamos fazer isso? Então é, tem, é, Nós particularmente é, Constituímos uma rede Que chama BR Cidades Um projeto para as cidades do Brasil Que cresceu de forma Impressionante nos últimos dois anos E essa rede Ela se propõe A Uh, repensar o Brasil por meio das cidades, mas acima de tudo nós acreditamos que nós não vamos reconstruir a democracia no Brasil sem passar pela capilaridade das cidades. Não é que o campo não seja muito importante, um país que nunca fez reforma agrária, né? um país que tem fraude de acesso à terra no campo, o tempo todo, fraude registrada, tem até uma bibliografia imensa que mostra Toda isso. Toda terra é grilada. É, né? uma, o estado do Pará, se você, agora a revista da FAPESP trouxe, um mês passado, um artigo que mostra que é, a soma de todas as terras tituladas no Pará resultam duas vezes a superfície do estado do Pará, <risos> ou seja, é, diante desse quadro que está presente no estado de São Paulo, eu orientei um doutorado do Joaquim de Brito da Costa Manso, está lá no, no Instituto Florestal, o livro vocês têm acesso, ele mostra que o governo do estado de São Paulo desapropriou várias camadas de títulos sobre a mesma terra nos parques estaduais paulistas. Tudo isso num país em que o MST é criminalizado, não tem acesso à terra, não é? e é criminalizado por ocupar terra. Quer dizer, é, é, é muito é, cruel a narrativa da história do Brasil, não é? porque você tem uma elite que se apropria da terra, de forma ilegal e predatória. e predatória e predatória não é só apropriação ilegal e, predatória. e continua, né? nas áreas uhum. de manancial tal. continua, continua. E, e essa mesma elite consegue criminalizar uma parte da população pobre que quer produzir no campo e que quando produz, quando tem acesso à terra a gente está vendo aí o maior produtor mundial de arroz orgânico é o MST. Então, é, nós temos todo um trabalho para fazer. Veja, nós estamos trabalhando com a sociedade civil num primeiro momento. No, a nós não interessou num primeiro momento discutir eleição, partido, eu estou aposentada, eu quero me dedicar ao trabalho de combater o que eu chamo de analfabetismo urbanístico na sociedade brasileira, porque as cidades são muito desconhecidas. Né? É, bom, então nós organizamos uma rede, essa rede tem é, especialistas, eu vou dizer em que, viu gente? Habitação antes de mais nada, mas tem também lideranças sociais que vivem o problema gente que estuda o problema, né? é, que, que, já, que já trabalhou com isso também em, em governos, uh, muitos dos nossos integrantes, gente especialista em mobilidade, nós temos alguns dos maiores nomes do transporte público no Brasil, coletivo da mobilidade. Gente na área de saneamento, nós temos também companheiros é, ultra especializados na área do saneamento ambiental, que significa água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, coleta de lixo isso, e é tratamento. Saneamento básico. Isso, exatamente. 50% das residências do Brasil não tem saneamento básico isso, completo. Isso. Nós temos... A especi... água agora parece que já tem, né? Não, a água ela... ela é, é. Chega a uma boa parte da população, né? Agora, com questionamento sobre a qualidade que está chegando, porque quando se fala em privatização do saneamento algumas companhias já começaram a diminuir a qualidade do tratamento como está acontecendo a... no Rio de Janeiro E aqui neste bairro cortam a água às 8, 9, 10 horas da noite só volta às 5 da manhã. Olha. Ah, às vezes nem às 5, às 6. Pois é. Então nós temos <risos> especialistas em saúde, nós temos é, lideranças que estão trabalhando numa proposta de cidade antirracista e cidade antimachista. Não é? Essa Mas, é a grande novidade. É muito bom, né? É muito bom. É? É, muito bom. E é, é muito animador. E juventude meu Deus, a juventude tá... ela está nos carregando sinceramente, olha eu que achava que ia ter uma aposentadoria mais tranquila é... mas é bom, né? É bom é... é bom, é bom é bom, é bom é bom a, gente eu digo ter... a injeção da veia ter contato com os claro. jovens que são generosos não tão preocupados com, a pro... com o acúmulo de propriedade para si é muito bom e estão ansiosos por participar, por fazer alguma coisa por esse país. É, é isso aí. Nosso futuro depende da rebeldia da juventude. É. O que vai salvar esse país do caos, né, é a, a rebeldia da juventude. Senão nós... E muita criatividade, né? você é. vê na área da cultura. Eu, eu me lembro, para mim, os racionais MC marcaram uh, um, uma mudança de paradigma. Eu me lembro, nos anos 90, eu escrevi um livro que chamava Metrópole na periferia do capitalismo. E sem pedir licença, eu, vou, eu inseri no, no livro uma, algumas letras dos racionais. Ela sabe tudo, Porque você sabe que... Eram era os intelectuais estudando a periferia. E, de repente, a periferia assumiu o seu discurso, a sua forma de, de, de se manifestar, de, essa coisa que eu digo da autoestima. Então, eu acho que a partir daí houve, foi o início de uma mudança muito grande. Então, hoje você tem muita... É, muitos movimentos e muita manifestação nas periferias que estão ligadas à expressão cultural música, poesia é um negócio muito presente de, contador de história né? isso então eu acho que antes eu achava que ia demorar mais essa, essa coisa de trazer a cidade Uh, para o centro da agenda política nacional não estou querendo dizer única no centro única. não, convivendo com, evidentemente com as questões de emprego renda uh, segurança alimentar uh, modelo de desenvolvimento por favor né? questão do meio ambiente né? uh, mas a gente precisa organizar capilarizadamente as cidades. As pessoas precisam participar da vida então, dos bairros e das cidades. Nós temos dito aí, né? Esse é um ano eleitoral, né? Que no, em outubro nós vamos ter a, a eleição municipal, né? Então a gente está dizendo aqui para os nossos uh, ouvintes e espectadores, né? que é a mais importante das eleições, do ponto de vista de cada um de nós. Por quê? Porque se refere à a, a, a rua onde você mora, os teus vizinhos, a escola para o teu filho, o posto de saúde, tudo gira na cidade, a tua vida né, gira na cidade. Então, é, é, é eleição mais importante do ponto de vista de cada um de nós. É. E, e, e isso tem que ser tomado em conta. É. Né? E, pô, como, como você falou aí, reunir, reunir os vizinhos, reunir no quarteirão, reunir o bairro na sociedade de amigos. É o boca a boca que vai funcionar, não é a rede social? Como foi na década de 70. É. Agora... E me dizem que eu sou, como é? O... <risos> Múmia, né? <risos> Porque estou querendo o boca a boca. É, precisa. A rede social, ela pode nos ajudar, mas é preciso corpo a corpo. E, e você tem, por exemplo, eu acho que, que a discussão da política nacional, ela está muito masculinizada. Eu, eu vejo que muitas questões, elas precisam ser trazidas para o corpo a corpo, né? Por exemplo, tem gente que acha, não, a, a, a discussão da política urbana não tem importância porque... Um, o nosso maior problema é emprego, por exemplo, é, é, é a desindustrialização. É. Como é? Não, Como é, que é perfeitamente possível você discutir a partir do município... Geração de trabalho e renda? Isso aí, e é perfeitamente possível. Você tem que controlar os recursos públicos, a aplicação dos recursos públicos, descentralizar a gestão. É, você pode, com é, não muitos recursos, contratar jovens para atuarem no bairro, contratar como o, os arquitetos conseguiram chegar numa lei em 2008, que é a Lei de Assistência Técnica Habitação do Interesse Social, que é você resolver problemas de enchente, de, de problemas graves de infraestrutura no bairro com assessoria técnica de engenheiro, arquiteto, com uma equipe da comunidade orientada para fazer pequenas obras. Isso é fundamental, por exemplo, áreas de risco. Nós temos muita experiência nesse assunto, não é? Mas como essas, esses bairros são invisíveis, uma hora o barranco hum. desce. Desce por quê? Tem falta de coleta de lixo, tem é, uma, uma falta, às vezes, de um pequeno muro de arrimo bem é, calculado. Então, toda essa urbanização, de complementação da, da, da, das periferias, ela é fundamental e ela pode ser feita com pequenas obras. É, nós temos feito um cálculo, por exemplo... É, é, com, com alguns centros culturais que, que formam orquestras sinfônicas em favelas existe isso em Natal, por exemplo, na comunidade Mãe Luísa é, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, você é, tem aqui, também. aqui mesmo, tá certo lá em Heliópolis nós temos muita você tem lugares em que a juventude é mantida Aquilo que o Darcy Ribeiro também pensou no CIEPS, no Rio de Janeiro, e os céus começaram a fazer, né? além do ensino básico, do currículo básico, você tem uma complementação com arte, com cultura, com esporte, que é fundamental. E, a, e essa criançada, ela, não dê, ela sai da mão do crime organizado, de ser. É, claro, do ela, ela Ela não fica disponível. Ela vai passar o dia todo em um lugar, comer três refeições por dia e ter esses, essas atividades. Isso aí nós estamos levantando o custo. E nós estamos vendo que é absolutamente possível colocar dentro do orçamento dos municípios. A totalidade das crianças. É, com essas atividades. São, o São Paulo tem, se eu não me engano, 140 céus. O povo adora esse, esse equipamento. Mas é, é insuficiente é e há, insuficiente, uma há uma política de privatização agora e, mesmo. Em agora e esvaziamento, exatamente. É. Então, ao invés da gente caminhar nesse sentido, e não venham me dizer que não tem dinheiro, porque nós estamos fazendo os cálculos. Nós temos especialistas contabilizando isso na nossa rede. Nós vamos lançar uma agenda nacional uh, que ainda está muito genérica no fim de fevereiro, agora começo de março lá no IEA, no Instituto de Estudos Avançados da USP e nós vamos, a partir do lançamento da agenda nacional, cada núcleo do BR Cidades vai elaborar uma agenda municipal uh, claro, o nosso propósito não é eleitoral no, no primeiro momento, mas, mas evidentemente o jeito que vai votar isso no primeiro, mas nós queremos incidir no hum. discurso da eleição sabe? Na, na, na vontade do eleitor. do eleitor, na vontade do eleitor, na fiscalização do orçamento, do investimento, porque gente, eu passei por governo, o orçamento público ele é tem garras sobre o dinheiro público. <risos> Nós precisamos controlar o dinheiro público. Porque, pois aquela ideia do orçamento participativo era um instrumento de controle. É, Mas é, lá. é, e sumiu. Não é? Hum? E, e olha, tem muitos interesses é, em cima do orçamento público e principalmente tentando dirigir para obras que vão agregar valor ao preço dos terrenos, e não resolver problemas sociais. Então, poxa vida, foi muito bom conversar com você. <risos> né? Espero que vocês tenham aproveitado essa magnífica aula de, de uso né? banismo. Hermínia Maricato, essa tribuna é sua. Muito obrigada. Né? Vamos usá-la então. Vamos usá-la porque nós temos muita gente por esse país que tem muito conhecimento, muito engajamento, muito boa vontade e trabalha. E não de graça. tem meio de comunicação. Diálogo do Sul abre suas portas né, para ser um veículo de comunicação dessa nova onda de discutir a cidade, que é, como é o BR, BR Cidades, BR cidade, em 20 estados. Não, já. Nós estamos em 16, em 16 estados e 20 estados. universidades. Então, não se esqueçam, nós precisamos de você, para o, hein, precisamos mesmo de você né, para continuar com esse bom serviço, né, trazer linha para cá, trazer... Esse essa, essa gente toda que a gente está trazendo É um trabalho profissional E a única fonte De renda que nós temos É a colaboração Daqueles que acreditam em nós tá? Catarse Se inscreva no Catarse E colabore Obrigado